Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva, hoje trazendo então esse tutorial aqui da música Renova-me, tá? Com esse piano aqui onde nós vamos trabalhar a melodia e a harmonia ao mesmo tempo, tá? Então é o piano e melodia juntos, tá bom? Tem bastante coisa aqui pra gente ver, OK? Eu já vou avisando que esse tutorial é para um nível mais elevado, OK? Essa música ela está em ré maior, tá? Eu vou falar aqui a sequência dos acordes primeiro, vamos lá Então, ó, Ré maior Sol com Si Lá com Dó sustenido Ré maior Ré com baixo em Fá sustenido Sol maior, tá? Ré com Fá sustenido Mi menor Lá com quarta E Lá Aí repete Ré maior, Sol com Si, Lá com Dó sustenido, Ré maior, Ré com Fá sustenido, Sol maior, Ré com Fá sustenido, Mi menor, Lá com quarta e Lá. Aí vem a outra parte, porque tudo que há, Ré maior, Lá com Dó sustenido, Si menor com sétima, aí vem aqui um Ré com Fá sustenido, Sol maior, Ré com Fá sustenido, Mi menor, Lá com quarta, tá? e Lá segunda parte agora dessa vez aqui porque tudo que há dentro do meu coração, né? Ré maior Lá com Dó sustenido Si menor Ré com Fá sustenido Sol Lá Ré Ok? Essa é a base, tá, em que foi construída aqui então é a melodia e tudo mais, tá? É, uma aluna me perguntou, William, como que eu sei é, como que a mão esquerda vai interagir com a mão direita no momento de melodia como esse? É justamente isso que eu passei, ó. Não é aqui, ó. Renova-me, Senhor Jesus, não é isso. Então, eu já sei que a cifra da música é isso. Então, a melodia está trabalhando já em cima de uma harmonia pré-definida, entendeu? Ok? Então, é isso, tá? Não tem aí uma manha do gato tal. Não, não é isso não, tá? É que normalmente já trabalhamos, tá? Melodia em cima de harmonia, tá? As coisas são construídas junto, Ok? Antes de eu continuar aqui, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ok? E se quiser saber mais sobre o meu curso, na descrição do vídeo aí, tem uma promoção legal para vocês aí. Vamos continuar então? É, eu vou passar aqui então, passo a passo do que eu fiz, tá? E depois, dentro do curso, essa aula continua explicando... Como eu fiz e por que eu fiz, tá? Então, são coisas diferentes. Eu vou mostrar apenas aqui para vocês o que eu fiz, tá? E vou passar um passo a passo. E depois a teoria do que foi usado aqui vai ser explicado dentro do curso. Essa aula vai continuar lá dentro. Vamos lá, então? Beleza. Então, primeira parte, tá? Renova-me, Senhor Jesus. Vamos pegar essa parte primeiro, tá? Ó. Então, sobre o Ré, vai ser aqui, ó. Não tenho muito aqui o que explicar, vou mais mostrar, tá, gente? A explicação vai ficar dentro do curso. Vamos lá, ó. Beleza? Agora vamos pular com o Dó sustenido. Beleza? Tá, vou repetir mais uma vez, ó. Continuando. Aí, na hora que eu toquei, aqui eu fiz um sol com nona, tá? É um lick que eu ensino lá dentro do curso, tá? Ó. Com a nota de passagem aqui na nona, tá? Ó. Beleza? Então, ó. Bem devagarzinho, ó. Certo? Vamos de novo, então, ó. aí aqui, lá com quarta, lá repete tudo de novo, tá vendo? Quarta Lá Agora vamos para a segunda parte, tá? Ó Ó, Cai no Ré Lá com Dó sustenido Aí agora aqui vai vir um Si menor, ó Com um sétima Tá, ó. beleza, vamos de novo. Ó. Aquele si menor com sétima, ré Você pode fazer agora aqui aquele. Sol com nona... Com, a, com nona, né? Na verdade que ele passa pela nona, né Tá vendo? Ó? De novo. Ré, Fá sustenido, Sol... Mi menor. Beleza. Segunda parte aqui. Eu termino aqui, ó. Tá? É coisa pra caramba. É, eu vou passar mais uma vez aqui bem devagarzinho, tá? É, lembrando que isso aqui já é para um nível um pouquinho mais elevado, tá bom? Vamos lá. Do zero, hein? Sobre o acorde de ré, ó. Beleza? Visualizou aí? Lá, vou embora, hein? Lá ré fá sustenido sol com nona. Eu vou passar só esse pedacinho aqui, ó. Que eu achei um pouquinho difícil para pegar olhando, ó. Ó. Beleza. De novo, ó. Certo, termina aqui então nesse ré com nona. Espero aí que vocês consigam aí tá diminuir a velocidade do vídeo. Eu não sei o que vocês vão fazer aí para pegar, tá bom? Gente, é, se vocês gostaram aí tá deixa nos comentários aí que eu tenho muito mais música assim para fazer, né? Isso aqui é muito bom para fundo de pregação e tudo mais, entendeu? É, eu vou continuar com essa aula dentro do curso agora, tá? para os alunos VIP, ok? Vou explicar a teoria e as técnicas usadas por detrás, então, desse arranjo aqui, tá? Se você quer ter acesso, então, a continuação, entra lá em tecladoonline.com.br, faça sua matrícula ou aproveita aí a promoção aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, então!